Gente, eu sou a Tata e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, muito interessante, muito divertido, muito rapidinho para desvendar a inicial daquela pessoa que tá te querendo, que tá te querendo em segredo e você não sabe, ou às vezes sabe, ou às vezes desconfia, não sei. Então eu preparei uma brincadeira muito divertida rápida também pra gente fazer aqui. Mas tu vai poder compartilhar ela com os teus amigos, com as tuas amigas, com o teu crush, com o boy. Eu mostra pra ele, mostra pra ela aqui, ó. olha no céu que deu aqui, ó. ver se não é a tua. Será que é tu? Então compartilha aí, cara. Não esquece de deixar o like se gostou, se tá curioso, deixa o like aí, tô esperando. Deixa o like, deixa aqui nos comentários também como é que foi o resultado, se deu certo. Cara, se der a letra da inicial do crush ou do cara ou da mina que tá afim, vai ser muito mais massa, né? Porque a gente já vai pensar, oh, será? será, será. Ah, peraí, aí, antes eu tenho que contar uma coisa para vocês que estou muito empolgada. não sei se vocês perceberam, mas é que eu tenho motivo, gente. Eu tenho motivo. Tu já imaginou? Receber dicas minhas personalizadas de acordo com a tua situação amorosa atual todos os dias no teu celular, tipo assim, tu acorda de manhã e aí já logo, né? Logo vem aquela pessoa que tu tá assim apaixonada, enlouquecida na cabeça. Aí tu pensa, cara, o que, que eu vou fazer hoje? Aí. Uma dica da Tata para te ajudar a personalizar assim, é só para ti. Já imaginou? Fez no teu celular na palma da tua mão todos os dias. Cada dia uma dica diferente, sem repetir nunca o conselho. Independente da tua situação amorosa, sendo que tu tá querendo conquistar, tá querendo terminar aquele rolo, ou então tá querendo te esquecer, ou então tá querendo reconquistar o ex-a ex, qualquer situação, qualquer uma, tu ia lá. E preenchia um perfil assim, dizendo, né, qual que é a tua situação, quem quer que tu tá afim, como é que é o esquema. Hum, e aí, o aplicativo ali, uma espécie de conselheiro amoroso particular, baitata, e lá e te dava a solução. Hum, que fácil. Cara, pessoal, não Eu não tô nem acreditando, cara. Tá pronto. E, cara, é só tu baixar. É grátis, não vai custar nada. Tem para Android e iOS, então é só tu pegar o primeiro link aqui na descrição e baixar, cara. Vai ali, baixe e seja feliz. O mais legal, sabe o que, que é? É que eu e os desenvolvedores, a Máquina interactive, desenvolveu esse app comigo. A gente desenvolveu uma inteligência artificial para mapear, certinho, qual é a tua situação, o que que tu tá precisando e para eu poder te dar o conselho exato. Então não tem erro. Baixa aqui agora, baixa. Primeiro link na descrição. Vou esperar. Eu vou esperar tu baixar, porque se tu tá aqui nesse vídeo, tu tá precisando. tu tá aqui nesse vídeo porque é útil pra ti. Então baixa aí, clica aqui no primeiro link da descrição, tá bom? E baixa, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Vai lá no meu Instagram, é esse aqui, e vem falar comigo por direct, que eu tô caçando todo mundo que tá falando do aplicativo lá para poder responder e eu poder conversar com vocês sobre o meu aplicativo por lá, tá bom? Então baixa aí, baixa aí. Enfim, vamos lá pra dinâmica aqui. Euzinha inventei, euzinha criei aqui da minha cabecinha. Eu vou precisar de uma coisa agora. Agora, agora vamos baixar os ânimos. Relaxa e relaxa. Três respirações profundas, prestando atenção na inspiração e na inspiração. Vai. Foi? Relaxou? Tá, agora esvazia a mente. Desvaziou. Pode abrir os olhos tinha esquecido de pedir para vocês fecharem os olhos mas era para fechar os olhos tô falando sério tá parece que eu tô brigando tô falando sério então tá respirou fundo relaxou se não respirou pausa o vídeo aqui agora e respira fundo faz o lance aí e aí tu pensa assim ó esvazia atualmente a mente tá de todas as pessoas que tu gosta limpa tua cabeça tá não lembra de ninguém não leva em consideração ninguém e não tenta roubar pensando na inicial do nome do crush tá Esvazia a cabeça aí Esvaziou, beleza então agora é o seguinte, vai rolar aqui na tela uma sequência de emojis muito rápido, muito rápido. Então tu vai concentrar, eles vão passar rápido, mas eles vão ficar passando por um tempinho, tá? O tempo suficiente para tu te concentrar, respirar fundo e pausar o vídeo. Aí tu vai pausar o vídeo. Aí o emoji que parou, tu vem aqui para a descrição que vai estar tá o segundo exato para tu clicar na tabelinha e ler qual que é a inicial referente àquele emoji entendeu vai rolar uns emojis aqui na tela bem rapidinho tu vai pausar Grava bem o emoji que pausou, corre aqui na descrição, pega o, o minutinho, o segundinho exato e vê na tabela qual que é a letra referente ao nome. E boa sorte, cara, boa sorte. Tomara que abra a cabeça de vocês. Às vezes tu tá numa situação amorosa assim, já meio chato, meio passada que já foi, já deu. Então tomara que daí tu comece a prestar atenção em outras pessoas com aquela inicial do nome. Sei lá, né? Quem sabe abre teus olhos, vai que tá aí alguém muito legal do teu lado com aquela inicial e tu nunca percebeu. Então tá, então vamos lá. Ah, gente, foi isso. Já vou me despedindo aqui de vocês. Boa sorte. Beijo. Não esquece de me contar lá no meu Instagram qual que foi o resultado. 5, 4, 3, 2, 1. Foi!